Olá pessoal, mais um D&T na Austrália começando pra vocês e hoje eu voltei a estudar. Olha que beleza, né? Voltei a estudar, assim, inglês, né? Porque eu já, já né, estudo pra caramba aqui em Brisbane, já fiz um monte de coisa, mas eu precisei voltar a fazer um inglês, né? Fazer o IELTS porque a, eu e a Paula, a gente ia aplicar pro IELTS, então... Uh, eu precisava fazer um pouquinho de curso de inglês Preparatório justamente para poder fazer a prova Por motivos, enfim, que mais tarde eu vou falar pra vocês uh, Então hoje eu vou mostrar um pouquinho da International House Quero deixar um abração pro Victor da International House E todo o time da International House que uh, tem sido muito legal com a gente na escola e a gente está fazendo aulas lá e está sendo sensacional e ajudando muito a gente para poder fazer a prova do IELTS. Então, vou mostrar um pouquinho da escola para vocês, um pouquinho de como funcionam as aulas e falar um pouquinho do que vocês vão enfrentar aqui, na verdade, do que vocês vão ver quando começarem as aulas aqui em Brisbane, porque justamente eu estou indo lá e é um lugar onde a gente oferece para vocês na Twizy. E é um lugar uh, onde vocês vão poder uh, aprender inglês e se desenvolver e tudo mais. Tá interessado nesse vídeo? Fica comigo e check it out. começar, o que é o curso do IELTS? O IELTS é uma prova de proficiência em inglês para todo mundo que quer uh, ou entrar numa faculdade, ou fazer um processo migratório, ou para qualquer que seja o seu fim, o uh, IELTS vai ser a prova de proficiência que vai é provar se você fala inglês ou não, então dependendo da nota que você vai tirar, para o que você quer fazer, tem, cada faculdade tem uma nota de corte diferente, cada processo migratório tem uma nota de corte diferente, então a, o IELTS vai depender, a nota do seu IELTS vai depender na verdade do propósito que você quer ter com essa prova. Então no nosso caso a gente saiu de um 7 ou pelo menos 8 para o propósito que a gente está buscando, ah, então a gente veio fazer as aulas na EH justamente para poder ah, né, chegar nesse score, chegar nessa, nessa pontuação. Aqui na IH é bacana porque esses quadrinhos aqui atrás de mim são o Pride, né, que é um programa que tem aqui da IH que eles exaltam, na verdade, os estudantes que mais estudam, que mais tem boas notas, que vem mais pra escola, então eles têm um negócio, tipo um cordão aqui que é o azul e o amarelo. Então se você tem o cordão amarelo, como está mostrando aqui nessas fotos do pessoal, quer dizer que você né, é um estudante que vem todo dia pra aula, tem uma boa tendência, faz as coisas que tem que fazer, então você acaba ganhando prêmios. Né? Então a IH a escola é legal muito por causa disso também, porque além de ter um ensino ótimo, eles ainda premiam os melhores estudantes, o que melhora bastante né, a sua vontade de fazer também. Né? Que DH é uma parte nova, na verdade, que eles fizeram na escola para comportar mais alunos. Então aqui quem faz os cursos VET, né, que faz Business e né? tudo mais, faz as aulas aqui, ah, é separado daqui da galera que faz o curso de inglês, e aqui lá tem a sala de computadores que eu mostrei pra vocês aí agora, muito, muito bacana, é tudo super bem equipado aqui na escola, então ah, é um, um, um tipo de escola diferente, né, é considerada uma das melhores de Brisbane. Então, além de eu ter estudado aqui, que pra mim foi um prazer, é uma parceira da Twizy também, então é uma coisa legal de vocês poderem aproveitar, e vim aqui pra Brisbane conhecer uma escola realmente muito boa. Eu sou Fabrício, eu sou de Jundiaí, São Paulo. Eu estou estudando agora na, na International House Brisbane. É, eu faço curso de Business, atualmente Business School. A escola está sendo bem legal, os professores são bem agenciosos, eles ensinam a gente muito bem. É, eles também não abusam até na parte do inglês, se a, se a galera ainda não está totalmente dominante, dá para pegar legal, dá para entender bem o que eles falam. É, o conteúdo é passado de uma forma bem, bem prática, então não é sem muito lenga-lenga, a gente trabalha bastante, a gente faz bastante coisa. É, na aula não é, não é só ficar sentado escutando o cara falar. É, o atendimento da galera também do Vitor de toda a galera é muito bom. É, realmente estou gostando bastante, estou bem satisfeito aí com a escola. Eu estou aqui faz um mês, é, deve ter feito um mês nessa semana já, ainda. Vim pela Thuise, lógico. Eu tô morando bem próximo aqui à escola, tô morando no, no Spring Hill, no bairro aqui, que fica logo em cima da cidade. A escola fica no centro, Spring Hill fica em cima. Então dá aproximadamente uns 10 minutos é, andando, é bem tranquilo, é bem, bem perto, assim, não tem necessidade nenhuma de pegar transporte público, nem nada. Pessoal, saí aqui da EH agora. Ah, espero que vocês tenham gostado desse tourzinho que eu fiz pela escola. É uma escola sensacional para vocês irem estudar. Eu já, agora eu posso falar, né, por experiência própria, ah, que é uma escola super bacana. Me ajudou muito nessa parte de fazer o também e vai me ajudar bastante no futuro. Então, se você está interessado em vir para a Austrália, quer estudar na EH também, manda e-mail para gente aqui embaixo no info, arroba A gente trabalha com a EH, eles são nossos parceiros. Inclusive, é a H, uma das primeiras escolas que acreditou no trabalho da Twizy E tem essa parceria com a gente desde o começo. Então, vale muito a pena pra você. Se você tiver afim, só mandar um e-mail pra gente. Eu e o Douglas. Isso aí, pessoal. Vamos estar aqui pra poder ajudar todos vocês. Então, ah, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, comenta, se inscreve. Não esquece de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau pra vocês. Valeu.